Olá todo mundo, vamos falar sobre o Evangelho, beleza? Antes disso, curte aí, compartilha, se inscreve no canal, manda aí para os amigos, comenta embaixo alguma coisa, no final se você não gostar e você discute, você comenta alguma coisa lá embaixo, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, tá? É... Então vamos lá, o que é o Evangelho? O evangelho é uma boa nova, não é isso? Uma boa notícia, uma notícia nova, uma mensagem nova, certo? Se é uma mensagem nova, adianta dizer para o pecador, fala para o pecador, pecador, você é pecador? Ou dizer para o pecador, oh, você vai para o inferno? Não, não adianta, você já sabe ou deveria saber ou uma hora dessa ele vai saber por si próprio que as coisas não estão funcionando, então ele vai entender que tem alguma coisa errada. Então, o evangelho não é falar coisas velhas, coisas velhas a religião já faz. E o evangelho, em outro lugar eu vou estar explicando, que não é a mesma coisa que religião, tá? Então, é, o evangelho necessariamente é uma coisa nova. Por exemplo, é, não é cumprir os mandamentos, certo? Não é cumprir os mandamentos. Mandamento a lei de Moisés já faz. As religiões já criam um bocado de regra para você seguir. Então, não é cumprir mandamento, tá bom? Então, o evangelho é novo, tudo novo, tudo se fez novo, certo? Novos céus, nova terra, entendeu? Nos quais habita a justiça. Então, você, nova criatura, não é mais velha criatura. Então, tudo é novo. O evangelho é coisa nova, coisa que você já sabe, coisa que você acha, coisa que a ciência diz, não vale, não tem validade. É, para quem é o evangelho? O evangelho é só para aquele que está cansado, carregado que já buscou ou que já se ferrou, está no fundo do poço, entendeu? É só por destruído, o que não tem mais para de correr. Se você ainda tem pão correr, se você ainda tá se você ainda tem força, se você ainda acha que você pode ir para o céu sozinho, acha que as suas obras vai te levar para o céu, acha que as tuas obras agrada, agradam a Deus, acha que tudo que você faz é para agradar a Deus. Então, se você está buscando qualquer coisa certo, é, para agradar a Deus, você faz qualquer coisa para agradar a Deus, então o Evangelho não é para você. Porque o Evangelho, o evangelho é para quem está cansado. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Então, Jesus está chamando você. Vá a Ele e aprenda dEle. Não aprenda comigo, não aprenda com pastor, com papa, com com livro, com ciência. Não aprenda com Jesus. Vinde a mim e aprendei de mim. Aprender de mim não é aprender sobre mim, é aprender com ele. Ir lá nele e assim aí. Como é que é? O que que quer dizer isso que você está dizendo aí? Estão dizendo que tu é isso, é isso mesmo, entendeu? Então é isso que tem que fazer. Então o que o evangelho faz com você? O evangelho faz uma coisa simples com você. O evangelho te mata. A religião faz você crescer, enche a sua bola. O evangelho destrói você. O evangelho acaba com você. Você não tem jeito. O evangelho vai dizer para você que você não tem condições de continuar assim. Que Deus não se agrada de você. Você é um inútil você precisa morrer, toda alma que pecar, essa morrerá, e o castigo de Adão é assim, você é pó, e ao pó você vai tornar, não tem condições, não tem, não tem solução para você, a única solução para você é Jesus Cristo, a única solução para mim é Jesus Cristo, então entenda de uma vez por todas, o evangelho vai te matar, para você ser salvo, você precisa morrer primeiro. É isso que o Evangelho vai te dizer, certo? Em alguns outros vídeos eu vou estar explicando isso. Mas, por enquanto, você saiba de uma coisa. Você tem que morrer. <risos> o, é, o, o, a lei não vai fazer você morrer. Ela só vai, saber, vai fazer você saber que você é um pecador. Os mandamentos servem para você Saber que você é um pecador. Você, uma hora você vai descobrir que você não consegue cumprir nenhum deles. Tá? Então, não adianta ficar tentando fazer as coisas para Deus. Deixa Deus fazer. É, então, é, um morreu por todos, logo todos morreram. Você já morreu. A, o Evangelho diz que você já morreu quando Jesus morreu. Ressuscitou quando Jesus ressuscitou. E você está no céu sentado juntamente com Cristo em Deus. Só que você... É, era uma velha criatura E agora é uma nova criatura Então Você só pode crer nisso se Deus te der fé Tudo é Deus que faz Não você Então esqueça esse negócio de querer fazer as coisas para Deus Não vai dar certo é, No evangelho você morre A glória agora é só de Deus Não tem mais glória para você Acabou você, você já era Tá bom? Então é, no evangelho, Deus é quem te ensina Não é o pregador, não sou eu que te ensina O pregador não tem que ficar inventando coisa não O pregador não tem que ficar dizendo o que, que as pessoas têm que fazer Eu não tenho que dizer para você o que tem que fazer você tem a, a, a, Quando Deus falar com você, você vá perguntar para Deus o que, que ele quer dizer E não para mim, não para pregador, não para pastor, não para o papa Vá perguntar para o próprio Deus ah, Jesus é assim ó, Ninguém dirá ao seu irmão Conheça o Senhor Porque todos me conhecerão Aí Jesus disse é, Todos que aprendem do Pai Vem a mim E todos que vêm a mim De modo nenhum lançarei fora Então Deus ensina para você E quando ele te ensina Se você aprendeu Você vai até Jesus Daí em diante é só Jesus E você já era se você curtiu esse vídeo, se você gostou, se você não gostou, comente aí embaixo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e depois tem mais. Valeu, fui!